Olá, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo da websérie Como Era Gostoso meu Inglês. Hoje a palavra vai ser brainstorm. O que, que seria o brainstorm? Se você traduzir ao pé da letra, fica tempestade de ideia. É um pouco esquisito, vamos, vamos combinar, tá? Muitas vezes as traduções não podem ser ao pé da letra ou tem, às vezes, traduções que não ficam legais. Então, palavras e expressões em outra língua que você se apropria nem sempre fica legal a tradução, tá? Mas eu vou te contar uma coisa. Às vezes, o pessoal da área também tem um pouquinho de preguiça. Então, às vezes, ele deixa o brainstorm porque ficar chique, elegante... E por aí vai. Bom, eu não tenho muito que mexer com isso porque todo mundo da área utiliza o dito brainstorm. A tempestade de ideias. O brainstorm, geralmente, ocorre no planejamento e na organização do briefing. É importante você assistir o primeiro vídeo para você entender que esse já é o vídeo que tem base no que a gente explicou sobre o briefing. Então vamos lá. A equipe da agência se reúne em volta do briefing e de lá todo mundo vai colaborar com ideias para vender, para divulgar esse cliente. Então aí tá valendo tudo, tudo, tudo, tudo. Todas as ideias, das ideias mais malucas às ideias mais conservadoras, tá? Tá tudo valendo. Só que você tem que lembrar uma coisa, você não pode simplesmente pegar isso e já jogar para divulgação e para as peças publicitárias, nananana. Só que, obviamente, isso não vai ser feito para a apresentação do cliente. Não, que é isso? O que, que é feito? Depois de um tempo que a equipe se reuniu, é feito um filtro. Hum, você achou que já ia jogar direto lá, né? Não pode, não pode não. É que quem tá dentro da agência sabe que isso acontece nas reuniões quando se reúne a equipe que vai trabalhar para esse cliente. Então imagina, aquela bagunça cheia de coisas, Depois chega alguém e fala, olha... Pé no chão, pessoal, vamos começar a definir as ideias que realmente vão ajudar esse cliente no objetivo dele. E aí são feitos os filtros, o filtro para saber, para tirar aquelas ideias que não são tão boas, as ideias que são mais inovadoras e que vão ajudar o cliente, o produto ou serviço dele a ser bem destacado, a ser bem visto na, no mercado e bem vendido, todo esse tipo de coisa, ele é colocado, então você vai filtrando até chegar duas ou três ideias bem bacanas. Tendo essas duas ou três ideias bem bacanas, aí sim a equipe, eu tô colocando no geral, tá? Porque às vezes tem outros filtros dentro da agência e que às vezes uma agência se difere da outra. Mas a grosso modo é isso, então são duas ou três ideias bem bacanas, essa equipe vai, desenvolve essas e apresenta por uma espécie de supervisor. O supervisor desse projeto, deste cliente, vai pegar e vai verificar qual que é que está mais próxima daquele objetivo designado, daquele documento chamado briefing. Verificou, foi bacana e tudo? Pelo menos duas ideias dessas são aprovadas, tá? Novamente eu vou relembrar. Isso a é grosso modo, e essas campanhas publicitárias vão ser apresentadas por cliente em uma reunião. Que vai estar tá uma parte da equipe, que vai estar tá o cliente, às vezes, algumas pessoas que trabalham com ele. Se são empresas grandes, são setores bem definidos que vão acompanhar o cliente. E de lá é definido se está aprovado ou se está aprovado com alterações. Basicamente, o brainstorm. É essa tempestade de ideias que acontece antes da aprovação de todo esse fluxo que eu falei para vocês. Então, agora vou te lançar uma pergunta: é necessário trabalhar em uma agência de publicidade para fazer brainstorm? Não. Se você trabalha com qualquer coisa que exija você pensar em vários caminhos para uma solução. Você vai usar o brainstorm, mesmo sem você saber que você fazia. Você fazia o brainstorm. Você faz o brainstorm. Então, contador, artesão, professores, artistas, o que você pensar, usa o brainstorm. Então, que tal você colocar essas práticas no seu dia a dia para ter esse filtro para você ter chegar numa conclusão, numa solução? Comenta aqui com a gente, tá bom? Um beijinho e até a próxima.